Tudo bem? Meu nome é Brandon Quintanilha e assiste esse vídeo até o final que eu vou fazer você economizar o dinheiro que você ia gastar nesse curso Robô Milionário, tá? Eu quero te provar que esse curso Robô Milionário ele não é para qualquer um. Ele não serve para qualquer pessoa. É mentira. Se falarem para você que qualquer pessoa, que esse curso serve para qualquer pessoa, essa pessoa te enganou, beleza? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar por que, que eu tô falando isso essa acusação tão séria. Antes de eu te falar por que, que o curso Robô Milionário é do João Pedro não é para qualquer um, eu preciso te explicar um negócio, tá? Gente, a maioria dos brasileiros, cara, a maioria das pessoas hoje em dia procuram na internet formas de ganhar dinheiro da noite pro dia, dinheiro fácil, tá? Inclusive, tem pessoas que até pesquisam, acham que o nome desse curso se chama Roubo Milionário. E tem pessoas que pesquisa por esse nome com interesse de comprar o curso, achando que é algo relacionado a ganhar dinheiro com algum esquema, tá? Cara, fora do comum, tá? Eu fiz uma pesquisa e descobri que tem pessoas que pesquisam por essa, por essa palavra-chave, roubo milionário, eles acham que o nome do curso é roubo milionário e se interessam em comprar o curso achando que é alguma forma de ganhar dinheiro fácil, Primeiro você tem que entender o seguinte: o curso Robô Milionário, robô milionário, não é roubo milionário, tá? Igual muitas pessoas pesquisam aí. Ele ensina você um trabalho 100% honesto que funciona já há algum tempo debaixo do seu nariz. E você não vê, você nunca prestou atenção nisso. Mas existem milhares de pessoas que estão ganhando dinheiro honestamente com essa técnica do curso Robô Milionário, tá? e que você nunca viu. Agora, por que eu disse no início do vídeo que esse curso não é para qualquer um e ele realmente não é para qualquer um? Justamente por isso, pelo exemplo que eu dei no início. Muita gente pesquisa por esse curso querendo ganhar vantagem, achando que o treinamento vai ensinar picaretagem. Achando que o João Pedro, que é um cara idôneo, um cara de respeito, um cara que você pode confiar, achando que ele vai ensinar... É, furadas pela internet, formas de você ganhar dinheiro da noite para o dia com algum esquema fraudulento. Isso não existe, gente, tá? Se você é um tipo de pessoa que pesquisou pelo curso Robô Milionário, achando que você vai ganhar dinheiro fácil, da noite para o dia, sem trabalhar, sem fazer nada, achando que é um robô que você vai comprar e que no outro dia ele já vai estar gerando dinheiro para você, cara, tira o cavalinho da chuva. Não é assim, tá? Se você é esse tipo de pessoa, o curso não é pra você. Por isso que eu falei, tá? Se você tá assistindo esse vídeo aqui e quer saber se o curso é pra você, você precisa identificar se você é uma pessoa que tá buscando dinheiro fácil. Se for, não é pra você. Se você tá buscando dinheiro fácil, ganhos irreais da noite pro dia pela internet, sai fora, o curso não vai, não vai funcionar pra você, tá? Se você tá procurando algum esquema fraudulento de ganhar dinheiro da noite pro dia, é... Sei lá, cara, cometendo coisas erradas pela internet. Não, cara. O curso não ensina isso. O treinamento, o curso Robô Milionário, do João Pedro, ensina você a trabalhar com uma profissão que está debaixo do seu nariz já há muito tempo, mas que muita gente não sabe, que é a profissão de afiliado. Tá? Ele ensina você a trabalhar com marketing digital, ensina você o que é um infoproduto, ensina para você o que são produtos físicos, como que você pode vender produtos físicos em casa, sem você pagar pelos produtos, sem você investir nem sequer um real, se você não quiser. Você pode começar 100% grátis, tá? O curso ensina você a trabalhar no mercado de afiliados, que é um mercado onde você se afilia a produtos que pagam de 40% a 60% do valor do produto. É exatamente isso, cara. Você está lá promovendo um curso de inglês, por exemplo. Esse curso custa R$100,00. Dependendo do produtor, o dono do produto, ele paga até 60, 70 reais por venda do produto. O curso ensina você aonde achar esses produtos, quais plataformas você vai utilizar e o mais importante, como você vai vender isso com esse robô. Que robô é esse? Que robô milionário é esse? É um programa, pessoal. O robô que ele fala é um programa, é um software, é um site, na verdade. Você vai configurar esse site junto com o Facebook, e esse site, esse robô, você vai programar sequências de mensagens automáticas, tá? Mensagens persuasivas, mensagens automáticas, tá? O curso vai ensinar você criar uma fanpage automática, tá? O passo a passo ele mostra dentro desse treinamento como que você vai encontrar pessoas que estão interessadas em querer comprar esse seu produto, Tá? As pessoas vão te procurar nessa fanpage, vão te chamar no chat e esse robô vai vender para você honestamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pessoal vê lá os ganhos do João Pedro, 100 mil, 200 mil por mês, acha que aquilo ali é algum método fraudulento. Ou acham que vão começar o curso e já vão ganhar isso já na primeira semana. Gente, não é assim. O João Pedro mostra o que ele faz, tá? Mas ninguém vai começar ganhando 100 mil reais por mês. Não vai, tira da sua cabeça isso. O João Pedro trabalha nesse mercado há anos. Tá? O que ele vai te passar ali é um conhecimento que vai fazer você ganhar 5 mil inicialmente, 10 mil, 15 ou menos. Tudo vai depender de você, vai depender do seu esforço. Tá? Você pode ganhar 100 reais em um mês trabalhando ou você pode ganhar nada também. Tudo vai depender do teu esforço. Mas eu duvido que, se você colocar em prática o que o curso ensina, eu duvido você ganhar só 10 reais. Eu duvido, tá? Eu sempre mostro pro pessoal os meus resultados. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, os meus resultados aqui na Hotmart, estou mostrando sempre para vocês. A Hotmart é uma das plataformas que o João Pedro ensina. Tá aí, ó. Eu tô com 5.600 reais para sacar, fora os saques que eu já fiz já durante muito tempo. Tá bom, pessoal? Então, o curso ensina você, o curso Robô Milionário do João Pedro, ensina você um trabalho honesto. Se você estava pensando que é dinheiro fácil, dinheiro da noite para o dia, não compre o curso, não vai funcionar para você. Aqui, gente, é um trabalho confiável, um trabalho dentro da lei. Você ganha se você vender, e você ganha muito bem, tá? E você ganha rápido também, porque o robô vai trabalhar para você. O seu papel vai ser gerenciar tráfego. O curso ensina isso. Você trazer pessoas para sua fanpage. Quem vai vender é o seu robô, mas o robô quem programa é você. Tá bom? E o curso ensina esse passo a passo. Beleza, pessoal? Se você se identificou nessa área, que você é uma pessoa honesta, você quer trabalhar com um trabalho honesto e você não pensa em ganhos Altamente grandes aí da noite para o dia, o curso vai funcionar para você sim, beleza? E eu vou deixar o link do site aqui embaixo, na descrição, tá bom? Só que eu vou te pedir um favor: comenta aqui embaixo se você se identificou como uma pessoa que quer realmente batalhar, buscar resultados através da internet com o curso Robô Milionário, comenta aqui embaixo. Hashtag eu vou conseguir. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Hashtag eu vou conseguir. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo também, que eu vou estar te ajudando. O link do curso vai estar aqui embaixo, o link do site oficial, e outros vídeos meus vão estar aqui embaixo também, para você estar conhecendo, vendo mais os meus resultados e assim por diante, tá bom? Comenta aí embaixo, deixa o seu like também, se você gostou desse vídeo, tá bom? Forte abraço e até o um próximo vídeo aí.